Libertadores no SBT é paixão nacional e internacional. Libertadores no SBT é emoção com a melhor imagem. É informação dentro e fora de campo. E uma narração que eu, Tel José, tenho a maior honra de fazer. É levar o torcedor à loucura. É tudo aquilo que só a Libertadores faz você sentir. E que o SBT faz questão de transmitir. Comebol Libertadores no SBT. É tudo o que você quer ver. Pedeita a entrega do seu remuno pizza. Meu abraço, meu cumprimento, meu carinho aos nossos companheiros do SBT que estão anunciando na Rádio Gaúcha que tem a programação da Libertadores. Significa dizer o seguinte: aqui no Rio Grande do Sul para as coisas ficar conhecidas elas precisam necessariamente partir da Rádio Gaúcha e o SBT está nos dando essa conclusão, está nos dando essa ideia. Então quero mandar um abraço para todos os meus queridos companheiros do SBT. Sim, SBT é na Libertadores e você está ficando sabendo através da Rádio Gaúcha, tá legal? Muito obrigado aos queridos companheiros. E quero lembrar também que mais um ano a Ruder é top of mind. e.